Oi gente, percebemos hoje que os pais estão mais do que nunca preocupados com os filhos, com a educação. Quando aparece, por exemplo, um problema, uma dificuldade em aprender matemática, ou com a escrita, ou com a fala, os, já, os pais já ficam atentos. Mas, para a sorte de todos os pais e mães, o mercado hoje apresenta profissionais muito especializados nesses assuntos, como, por exemplo, a Cristiane Fumagalli, fonoaudióloga, e a Luciana Negrão, psicóloga. Elas fazem um trabalho muito interessante e estarão falando sobre isso na próxima revista Bem-Estar. Confida. Se o filho troca a letra para falar ou para escrever, respeita os sinais de pontuação na leitura, pula a linha ou lê, saiba que pode ser o um transtorno de aprendizagem. A dislexia é um desses transtornos e nós da Invita somos especializadas tanto na avaliação, no diagnóstico, como também no tratamento e reabilitação desses transtornos. Confira nossa reportagem na revista Bem-Estar.